Os corpos espirituais Duplo etérico, corpo da vitalidade, cromaticamente polarizado, azul do lado esquerdo, alaranjado do lado direito. Funções principais Estabelecer a saúde automaticamente Distribuir as energias vitalizantes pelo corpo físico Apesar de reconstituído pela nova encarnação, tem individualidade própria. Observamos que recarrega-se de negativos de vidas passadas. Corpo astral, sensibilidade geral, instinto, emoções passionais animalizadas, grosseiras. Este é o corpo onde devem ser combatidos os desejos, vícios, paixões e sentimentos negativos. Ele é também o MOB, modelo organizador biológico. Se ao reencarnar apresentar mutilações, plasmará um corpo físico deficiente. Mental inferior. Inteligência, mentalidade, associação de ideias, reflexão, raciocínio, percepção. Parece-nos que aqui se gravam os automatismos relacionados com o comodismo, o gozo e os prazeres mundanos. Mental superior, vontade, memória. E, pelo que nós temos percebido nas pesquisas, é este corpo que detém o atributo do domínio do meio. Aqui residem também o orgulho e o egoísmo, o apego ao poder e mando. É neste nível que eles têm de ser combatidos.